Você tem uma ideia, gente. Eu, meu irmão era carteira, trabalhava. Memória carteira, né? E tinha uma bicicleta que ele fazia as entregas. Né? Eu pegava a bicicleta dele ia lá pro o Santo Isabel. era um Cine que tinha, porque tinha um Cine de Santo Isabel tabuada lá. Né? E ia, ia ver filme de Bang Bang, né? E, no final do filme você vinha conversando com os amigos e tal, eu vinha embora pra casa. Eu largava a bicicleta no meio fio, lá aberta. Eu chegava, aí chegava em casa e ficava. Caramba, rapaz, meu irmão vai trabalhar, eu acordava de madrugada, saio, ia lá e ia e no mesmo lugar. Eu pegava e disse, hoje não dá pra fazer mais hoje não tem condição mais isso é acontecendo. E você jogava basquete? Qual é o lance? Eu, eu nunca fui chegada a muito negócio de, de.. Bola, essas coisas assim. Eu, não, não, eu até gosto, mas eu. Mas eu, tava, eu jogava jogando bolas de né, porque tinha muito chão no Macaé daquela época. Não era muito chegado a pegar de pipa e tal. Gostava muito de música, assim, de, dos bailes, né? De, de dançar, essas coisas, minha juventude. Até me casar. Aí, era, era, Macaé era muito bom. Casou ou tem quantos filhos? Eu tenho três filhos. Eu tenho, um, tenho um filho com 48 anos, um com 43 e o outro com 40. Todos vivem em Macaé. Todos os meninos, todos os homens, todos que moram tudo, tudo, tudo, tudo, tudo junto, todos juntos. E, o... e essa tua relação com a música, começou quando? Eu, eu sempre gostei né, de música, eu sempre gostei muito de, de chorinho, né? Na época era, era. Muito bolero, né? Tinha muito bolero, quer dizer, na época mais jovem, quando eu vivo na Macaé. Foi década de 60, aí já tinha o Êê né, já, já mudou tudo, aí, ó, as, as tardes de domingo com o Roberto Carlos na televisão, a Jovem Guarda, e depois essa mutação que tá aí, né, de, e você gostei muito de samba também, né, os velhos sambas, né, naquela época não se tocava assim muito samba, era mais samba canção, um samba que assim, samba, não hoje que tem um samba mesmo, um samba, isso é hoje, né, mais tarde um pouco. Hoje até acabaram com. Meio que acabaram com o samba porque tem, inventaram um tal de pagode, que eu não, não vejo isso como música. Hoje é a demonstração de bateria, de alguma coisa nesse sentido. Você viveu sempre aqui, perto do mercado de peixes. É, como é que era aqui o bairro? A praia vinha até aqui... Ah, não tinha essas, essas casas que tem aí, que você está vendo aí, não tinha. Era mar, só tinha uma aqui, uma aqui ali, ali, não tinha, ali na frente aqui era mar. A gente, inclusive, eles arrastavam peixe aqui atrás, já arrastava o cara, ia com barco e ia aldo do cabo, você conhece a ao do cabo? Lá faz isso até hoje com a Tainha. A gente fazia isso aqui, era feito aqui, a gente fazia, eles faziam, os pescadores, ia com o barco, a rede lá, deixava a corda na. e jogava a rede lá e jogava a rede e a gente puxava para cá. Aí eles tiravam o peixe e deixavam o restante pra gente tirar pra gente ali, era legal o bagarão. Dava tudo ali, é, peixe espada, é, pescadinha, robalo, tudo que tinha, isso. siri... Ninguém passava fome? Não, ninguém não. Hoje o Lula, que é um peixe que assim, é um fruto do mar, um peixe, é um fruto do mar que tão assim apreciado e caro, né? E jogavam fora o Lula. Baiacu, é aquele de Baiacu pequenininho que a gente passava na perna para esticar barriga e tal. Então era assim, era assim. Você pescava também? Não, não. Eu, como eu te disse, eu ah. nunca fui disso, não. Vim Vendi jornal com meu pai. Meu pai tinha banca de jornal, ah. vendia jornal. Aquele jornal do Brasil de, de domingo pegava quase 800 gramas cada um. <risos> e e vendia muito de jornal, depois trei no colégio, fui estudar Tá, Com 19 anos me casei. Eu tô, faço 68 anos agora, que seja, meu filho já fez 48, eu vou fazer 68. E levo minha vida assim, depois fiz um, fui trabalhar de motorista, larguei tudo para trabalhar de motorista, sempre gostei de dirigir. Dirijo desde os 12 anos, tirei carteira com 21, tirei lá em São Paulo, comprei um carro, fui, uma caminhonete, né, e fui daqui e ali, alugava, comprava laranja para ver, depois eu aluguei ela para, na época, selfie, da Yararuama. Fui trabalhar lá e depois eu trabalhei na, na própria companhia durante oito anos, sete, oito anos. Vim embora, fui para lá em 73, voltei em 80.